Até porque mano você treme, quando eu tô disputando meu mano você treme Você que manda é mais mentiroso do que o próprio Naldo Penny Você que tá é zoado parceiro é mentiroso igual o Naldo Quando que esse cara me pisou meu parceiro, sem maldade nem tá descalço Por isso mesmo agora de cima do pau que eu atiro esse cara é um alvo Ele que tá pagando de meme, é um fucking shit, perde pro tipo, magro Só que se acumula, quando que eu pisei no magrão, semana passada, 3 a 0, fora ou firula? Quem não colou semana passada, tá assistindo agora. Quando que cê ganhou de mim na semana passada? Meu parceiro foi uma batalha duvidosa e cê citando minha namorada. A firula é ele pegar as ideias, torcer a palavra. Ganhar de mim é ganhar a batalha, é mostrar que tá na correria sem ser canalha. Tô isso um tempo, cê citou sua mina, esse é seu fim. Eu citei ela com respeito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 Let's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 você tá me entendendo? Racionais me ensinou sobre amores. Mano, o Brat ensinou sobre viver no inferno. Ele me ensinou cores e valores. Cores e valores, dias e noite.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 Já tem grande, é vai assim, é ficar todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Picuda nos agudos já a revolta da Viena E, e vai com eu o...